Eu sou a Luciana Santos e hoje eu estou aqui para apresentar mais um vídeo para você da série dos cursos para o melhoramento da vida. É, eu, nos vídeos anteriores, falei do curso Como Se Motivar, esse tema já acabou. Pra saber mais, legal que você se inscreva e um faça o curso Como Se Motivar. Pois o assunto de hoje é... Tchã, tchã, tchã, tchã, autoconfiança. É, esses cursos que tem esse modelinho assim, mais ou menos, cada um tem um desenho, é, tem um tema. E o tema que eu vou abordar nos próximos vídeos é autoconfiança. Então, para que servem os cursos para o melhoramento da vida? Para que você saiba a fonte de um problema com base científica e como resolver. Todos os cursos de melhoramento da vida que eu apresento aqui no Insta, Face, YouTube de Análise Scientology, são é, baseados nas obras do senhor L. Rubber, que é a pessoa que desenvolveu aqui esse material. Certo? Autoconfiança, por exemplo. As informações que tem aqui são todas dele. Eu vou ler rapidinho o que está escrito aqui, tá bom? E veja se tem sentido. Olha, a autoconfiança é autodeterminismo. A autoconfiança é autodeterminismo, ou seja, você pode decidir, você pode determinar. Confiança é a confiança que a pessoa tem na sua própria capacidade de determinar o seu próprio rumo. Esse seu próprio rumo vai desde ações pequenas a ações maiores. Se você pretende fazer um, uma pós-graduação, ou uma formação acadêmica, uma faculdade, ou estabelecer uma empresa, ou uma família... Você tem que ter a capacidade de estabelecer e seguir seu próprio rumo. Imagina você decidindo coisas e se sentindo incapaz, ou procrastinando, ou só olhando barreiras. Então o curso de autoconfiança é justamente para auxiliar isso. Voltando no que está escrito aqui, a autoconfiança é a confiança que a pessoa tem na sua própria capacidade de determinar o seu próprio rumo. Então, você pode determinar o seu rumo e seguir esse rumo. Agora, imagina você, de repente, aí um jovem de 19 anos, até menos, ou uma pessoa casada que quer, de repente, você, uma mulher, ah, eu quero fazer faculdade. E o seu esposo fala, você, você tem idade para isso? Se você ficar mal com isso, hum, sua autoestima baixar, significa que a sua autoconfiança está debilitada. Se você for um jovem que depende dos pais, quer é fazer, de repente, música. E o seu pai e sua mãe falando, ah, ninguém vive de música, isso não vai dar certo. Ninguém vive de arte nesse país, lugar nenhum do mundo. E aí você vai fazer direito ou qualquer outra coisa porque você vai ter que fazer o que seus pais querem e você não sente que tem apoio. Então você tá com problema para decidir o seu próprio mundo. Daí é muito importante essa questão de você melhorar a sua autoconfiança. Voltando aqui, a autoconfiança é a confiança que a pessoa tem na sua própria capacidade de determinar o seu próprio rumo. Desde que a pessoa tenha isso, ela tem o universo no seu bolso. Erion Huber. Então, isso vem do curso Autoconfiança, como adquirir autoconfiança. Então, nesse curso você vai ver qual é o problema, qual é a fonte do problema e qual é a solução. Detalhes, exercícios são práticos, é algo que você pode utilizar. Nesse curso tem várias informações sobre o assunto de adquirir autoconfiança. Eu vou mostrar um pouquinho mais nos outros vídeos. Desfrute do vídeo, desfrute das informações de Ellen Huber. A gente tem o um propósito que muitas pessoas conheçam, muitas pessoas mudem para melhor o rumo da própria vida, utilizando a metodologia de Dianética Scientologia do seu Huber, ok? Uma outra coisa para terminar é que todo vídeo, inicialmente, Mostra uma pessoa que acontece nos tempos de hoje. Deixa eu pegar aqui é uma pessoa que está mergulhada nas informações, no mar de informações. O nome do texto é Dados Principais, ou seja, informações principais. Como eu não vi a página aqui, não preparei antes. Deixa eu mostrar para você uma informação aqui. Não é bem informação, mas é uma imagem, ó. Nós estamos, todos nós aqui, imersos num mar de informações. Aprenda a selecionar as gotas de informações realmente importantes. As principais. Aprenda a discernir. Até isso mostra no início desses cursos para o melhoramento da vida. Num mar de dados, como a gente pode saber no que, que a gente confia? Então é muito importante a gente é, ter esse discernimento. Mas uma coisa eu posso te falar. Se você nunca ouviu falar de e Scientology e você quer saber do assunto, veja por você. E a melhor forma é você acessar o material direto de fonte, porque na internet tem muita informação sobre muitas coisas. Coisas verdadeiras, coisas falsas, sobre vários assuntos. Então, quanto mais próximo da fonte, melhor. Como que eu posso saber para saber de você? O que, que eu faço para saber de você? A melhor pessoa para falar é você, não é? Já pensou se um monte de gente começa a falar sobre você de vários pontos de vista? Então, sempre veja por você mesma. Então, no início do curso, deixa muito claro isso de todo o curso do Melhoramento da Vida. Sobre separar as informações para você ver realmente as que são importantes para sua vida. E nos cursos de melhoramento tem tudo isso, tá bom? Conheça, experimente e veja por você se funciona. Até o próximo vídeo, o nosso WhatsApp é 11 20 94 42 14, a gente está aqui em São Paulo, no Tatuapé, e o site é www.gianetica.com.br. Até o